Gente, quero recomendar o livro Herdeiros da Promessa, do pastor Flávio Valvassoura. Ele apresenta a visão de que a bênção geracional é a forma de Deus agir para que as suas promessas se concretizem né, no mundo dos homens. E eu quero recomendar. O Flávio é o pastor da igreja do Nazareno Central, em Campinas, uma igreja que é referência na nação e da qual fui parte, congreguei, quando adolescente, tempo que desde então somos amigos. Tenho certeza que você vai ser enriquecido por meio dessa leitura, como eu também fui. Recomendo.